Bom galera, mano, rapaziada, o áudio do meu amigo, quem tava jogando FIFA, rapaziada, ele ficou meio baixo, tá ligado, mano? Eu tava tipo, com o fone, sim, eu tava com o fone, tipo, o áudio não pegou, tá ligado? Eu devia ter deixado o fone embaixo ali pro o áudio pegar os dois, tá ligado? Acabou não pegando, mas tem umas partes ali que dava pra escutar ele, tá ligado? Então, eu vou fazer esse vídeo. Como faz tempo que eu não trago vídeo de FIFA, eu vou trazer tá trazendo esse vídeo assim meio meia-boca assim mas próximo vídeo aí eu faço melhor tá ligado eu levo o microfone tá? tá da o e faço melhor tá ligado ele não, não ficou realmente ou eu gravo com a câmera né? mesmo pego a câmera e boto o áudio da câmera mesmo melhor para fazer né e esse aí rapaziada curte o vídeo aí Deixa o like, ficou bem engraçado a minha reação do FIFA, tá ligado? Porque eu, eu gosto demais de. Meio, meio louco, porque às vezes o FIFA ele buga, tá ligado? Então dá uma reação engraçada. É aí, rapaziada. Deixa o like aí no canal. Vamos amarrar. Vai, caralho, vai, caralho. Pega a bola, Pô. Ah, não, mano. Vamos que mentira, vai dar 0 a 0 tipo. Vamos meter um Marcelo gol Vai mal feito, oh, a bola mas essa tem um defesa aí do Barcelona também é foda. Oh, Olha o Real Madrid uó. com bastante espaço pelo lado do campo. Não enrola, cruza logo. Cross. Tá! Que golaço, mano. Caralho, o goleiro nem viu a cor da bola. Maduro, Será cara? que era vermelho? bem Caralho, golaço, Que golaço, mano. <risos> Tome na bola, é para os fracos, Pô. ele bateu de primeira vez, igual, vai falar, vai falar a O tipo de gol que o treinador adora. O Real Madrid tá, tá um pouco Boa, difícil agora, tá bacana. um pouco mais difícil agora. E bola do Bale. Ah, mano, ô oh, Bale, Piqueiro na moral, mano. Piqueiro quis nem saber, afastou o perigo. Pertei pra tocar contador, forte, o cara tocou fraquinho. É o, o do FIFA, né, mano, tipo, os caras, você manda tocar o, o bagulho, não é certeiro, ele. tá? Tem que ir na, Benzema. você tem que ir na bola. Chutou do ah, moral, mano, goleiro um do Bucanel. Felipe Coutinho. Aí, Messi. Aí. Olha esse passe do Messi. Caralho, que jogo, cara. Messi. E tem Barcelona. Aê, bateu no, no não tá ba aqui uh, não. Tira, mano, falta da onde, velho? Caralho, meteu uma bike, mano. Não é violência, não. Agora agora, agora, agora, Perderam a bola. Raktic. <risos> Matei o um cara lá, mano. Foi falta certeira. Caralho. Que, que dible, mano. Viu bem o companheiro ali na frente. Ali uh! pegaram uh! travessão. <risos> e o goleiro pega. A bola. <risos> Aquela bola em câmera lenta, tá ligado, e um abito, mano? Foi muito louco. Caralho. Olha o Messi Tá feio aí, né? <risos> o FIFA também não ajuda, né, mano? Nossa, ritmo eu matei o cara, mano. Acelera, acelera, acelera, acelera. Caralho, mano, o cara voou muito. O cara, o cara, mano. O cara assim, ó. Foi falta? Foi falta não, pô. Por... Expulso, tá tá mano ele já tem amarelo tem que ser explico. não cara como você é burro bu o uhum. outro jogador uhum. foi juizão no refém, <risos> Vai, deu para ver que a pegada no carrinho foi dura é a falta clara e Marcel pegou duas vezes meu. opa ele pediu ajuda e Z, assim Se eu tô, assim, então mão, eu coei a bola. Tem lateral, é uma... Ah, arriscou pro gol! Caralho, ah, seguro! Pena do que do não goleiro. pegou certo. Eu acho que no FIFA eles, eles acabam diminuindo um pouco mais. Só que se ele pegar na bola e começar passivo, a correr, feio. ninguém manda pegar ele. Ah não, mano, vai chutar uma melancia. Vai chutar uma melancia. Pés. Vai, pegou no domingo. Opa! Deixou o adversário ligado, pegou ah, no meio mas do caminho do Brasil. Vai lá, Ah. Pique. Boa abertura de jogo. Ah. E a bola tá indo lá para o Messi. Ui, cara. Escanteio para o Barcelona. Escanteio. Bora, bora, bora Vem a batida de escanteio Vem a jogada de ataque e acabou dando errado Benzema Tem pressão <risos> vale. na saída de bola Boa oportunidade de contragolpe agora A defesa se recompôs Bem, melou contra-golpe Carvajal Olha o Benzema Ah, mas um cara pregou, Cortado, mano. Ali, o cara preou, mano O juiz deu vantagem <risos> pro Barcelona quase o cara lá atrás Ui. Uma grande chance para contra-atacar. É bem... E o contra-ataque é bem... não deu certo, a defesa vieta parou. Indo, o nas... Ah, o que que. Olha o cross. Opa. Marcação inteligente do Barcelona. Aí pega Boa a bola, deles. pô. Pega a bola, pô. Cara de é cabeçada, Benzema. Opa. Benzema. Linda enfiada do Pedro! Ah não, o mano! Cordão. Não, não, não, não, Tiraram o da boca dele. Pedimento, é pegamento. De estava... Opa! Opa. Ia ter Caio, tocado atrás, burro Vai, vai, mano, vai, mano. Tá 1x0 aí, né, mano? Bora, bora, bora. Olha, aí. Que oh. chute. Ai, velho! Que Tira, tira, tira mano! Juntamos na... aqui com o nosso comentarista Duque, Nelson. Caralho, dúvida. mano. Vai dar briga, vai dar briga. Meio empurrada, meio empurrada. Aê. Risco. Caralho, mano. Aê, Não, agora foi pegou na bola. Mano. Caralho, que lá de bom. Um entregou a bola de presente pro adversário. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. Olha o passo por cobertura Buscando o Benzema Perderam Pega a bola, a bola seu coro Na moral Vai, vai Aê. Escuta Aê. só a torcida fazendo a parte dela Pra ah, não, ajudar maná, a ah, não, a vitória, mano. Caio Bacana isso O momento Pô. é de incentivar a equipe ah, Tony Cross. Aí. Jogo tá chegando ao final Quase. Faltam só 10 minutos Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola Olha o cruzamento do segundo pau E não era bem esse o cruzamento que ele queria fazer Aí né? Messi Belê. Ah, e agora a bola mudou de lado não queria botar o Suárez Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho O passe não chegou Aí Bale Karim Benzema Tony Kroos Gerrit Bale Errou, Caralho, é um que jogaram, mano. Mais um escanteio, escanteio marcado. Escanteio escanteio, escanteio, escanteio. Pegou no pezão do cara. Na ah, cara. Tony Cross na cobrança. Pegou na famosa orelha da bola. E mandou pra fora. Não foi escanteio, não. Carguerra, ruim. Opa! <risos> uma defesa sensacional. Caralho, mano, cadê aquele gol de um? O atacante se assustou com a oportunidade, Thiago. Isco! Se fizer fecha caralho. Caralho. Caralho, mano. ele festejação. Caralho! Olha só o caralho, uma belo valia O jogo agora deve garantir a vitória. Parabéns. Escanteio cobrado pelo Bros. Quase. E caprichar um pouquinho mais, hein? Bola pra fora. Quase eu anoto na outra, Olha o Benzema. Tá acabando, Tá acabando, né? tá hein? Tá né? Tony Cross. Cross. Casemiro. O Ai, o cara foi mano? Messi. Carvajal. Aqui não, pô, aqui não. Mas tem o um cara atrás, né, pô? Tem um cara pra trás pra ajudar. Então. Chegou firme a defesa. Aí cara. Meil! Cortado! Pega, porra! Olha o que é do que sim. Meia! Carim bem, Hum, ah, não devia ter chutado. De... Acabou, acabou, rapaziada. Acabou, ganhei de 1x0 ah, ali, mano. Deu nem um gol ah, que eu fiz no último gol. Até agora tava mais difícil que o João já tinha bem, aprendido como se joga mano, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Fez Natal aí pra galera aí que. E o Tony Cross, hein? Provavelmente eu vou soltar esse vídeo no Natal, então fez Natal aí pra galera. Ou depois do Natal e dá um tchau.